Quando se fala de monopé, se fala de King Joy. Com espuma para melhor pegada e segurança e rosca padrão de 1 quarto e 3 oitavos, hoje eu apresento o K326 e o K306. Com travas de torção nas suas pernas e seis seções, o K306 é feito totalmente de liga de alumínio. O K326 também vem com travas de torção e seis seções de pernas e ele é feito totalmente de fibra de carbono. Os dois têm a altura máxima de 1,50m e a sua mínima de 39 cm. O K326 suporta uma carga máxima de 20kg. Já o K306 suporta uma carga máxima de 10kg. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.